Falar aqui tudo 100% com você, no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre Clean Architecture e vamos falar de uma maneira bem diferente. Na verdade, não vai ser eu quem vai falar sobre o tema, e sim os nossos alunos, os nossos alunos que fizeram é, um trabalho muito detalhado em cima de um grupo de estudos durante 10 encontros, foram 10 semanas, de muito conteúdo trocado, de muitas informações trocadas e esses alunos vieram trazer hoje para você é, o resultado de todo esse estudo mastigado. Então, bora lá conferir. O conteúdo. Bacana, pessoal. Então, começando o nosso bate-papo sobre Clean Architecture. É, a primeira pergunta que nós temos aqui é: afinal de contas, o que é Clean Architecture? Quem responde essa? O Clean Architecture né foi um livro aí, que a gente passou várias semanas lendo, né, e eu trouxe uma uma é, uma, uma definição bem bacana para ele, né, que o que eu acredito ser, tá, pelo meu entendimento no livro. É, acho que a gente pode resumir, né, que o Clean Architecture, ele consiste em diagramas de camadas, né, é, em que cada um dos seus componentes possui suas próprias responsabilidades, né, aquela ideia do single responsibility e cada uma delas tem um conhecimento apenas é, de camadas internas, né, de camada de dentro, ou seja, a camada de frameworks e drivers que são os famosos e famosos adapters, né, a gente pode colocar aí que é, eles Sim. enxergam somente as interfaces de adapters e assim sucessivamente, né é algo desacoplado aí do negócio, né? King, quer complementar? É, é, acho que a definição do Léo é bem interessante, né? Eu considero o, o livro como um conjunto de boas práticas, né, de design de código, né? Ou de é para projetar um, um software com baseado em camadas, né? E essas camadas, é, a gente, as principais vontades são o fato de é, ficar independente de qualquer tipo de agente externo, né? como interface, banco de dados, frameworks. Então, e qualquer tipo de mudança a gente deixa mais factível, né? caso a gente precise fazer algum tipo de evolução e você protege a, a camada Core, né? que, é a, a suas regras de, que são as suas regras de negócio é basicamente isso boa informações assim o, a metodologia é baseada no, nos princípios do solid né é, o, o principal do do solid é a questão da que o léo comentou né de responsabilidade única tem o conceito de aberto fechado né tem vários conceitos que a gente é, acaba utilizando como boas práticas né para evitar que tenham possíveis invasões entre as camadas internas, externas, é basicamente isso. É só complementando o que o pessoal falou. Eu acho que tem alguns pilares bem importantes também da Clean Architecture é, que fala principalmente de se da independência, né, de frameworks, de uma arquitetura testável, de dos detalhes, né, que ele menciona referente ao web, a database, né? Então esses pilares aí também complementam, né? Somam. Né? A gente vai falar um pouco disso ao longo desse bate-papo aí. Mas esses cinco, cinco pilares fortes, é, além das, mesmo na arquitetura aí desses conceitos de, de, de separação, né? Então a gente vai ter a onion arquitetura, e a hexagonal. E isso são conceitos ali do Clean Architecture, mas esses pilares principais, né, eles têm uma relevância muito grande, né? Então, dependência de framework, é, testabilidade, é, independência, né, de, de, de database, de, de frameworks para interface gráfica, é, são pontos relevantes aí que deixam a arquitetura também mais limpa, né? É só Complemento rápido aí. Boa, ótimo, ótimo complemento. A, a segunda pergunta é, por que, que nasceu o Clean Architecture? Né? Qual foi o motivador é, do autor para criar o, a, essa abordagem toda? Quem responde essa? Opa, Pisani, essa daí é, é top demais, cara. Essa daí tem que responder. Muito Mas massa daí? essa. Essa daí, essa pergunta né, do, da motivação do, que, do porquê que surgiu o Clean Architecture, architecture, né? E qual que foi o seu motivador? O Uncle Bob, cara, acho que uns 20 capítulos ou 15, assim, metade do livro, ele, ele sempre fala que foi necessário por conta da sobrevivência dos softwares, né? Porque hoje a gente faz um software, a gente desenvolve uma aplicação, mas amanhã a gente tem que jogar tudo fora, tem que refatorar, tem que criar uma aplicação nova, tipo... Por isso, esse foi o real motivador, né? Como que a gente cria aplicações fortemente desacopladas uma das outras, né? Então, foi algo, assim, de sobrevivência mesmo de software, né? Então, o que adianta a gente ter um software bonito, um software que resolve um problema hoje, mas se eu não consigo alterar esse software? Então, se eu não consigo alterar, para mim ele não serve, porque a probabilidade dele morrer é, é muito alta, né? E muitas das vezes, né? Com, com as evoluções que a gente tem hoje e novas necessidades de negócio, ele pode sumir em meses, né? ser obsoleto. É, na minha opinião e pelo que eu li do livro, é esse, né? Que foi o principal motivador é, do clean architecture. Show. Esse ponto também é bem interessante, mas não, não somente isso, como a possibilidade de crescimento né, da, desse é, dessa aplicação, né? Então, a ideia seria identificar esses limites, né? Os limites, é, de acordo com o livro, é, são esses pontos que a gente consegue, consegue identificar uma possível troca de, de tecnologia, troca de interface ou expansão de interface também, né? Então, tem essa questão de sobrevivência, né, que o, que o Leandro comentou, é, mas também a é, é, identificar essas oportunidades de, de possibilidade de crescimento da, da aplicação, né. Então, é, caso a gente queira, por exemplo, suportar mais de uma interface diferente, ou uma possibilidade de trocar banco de dados, então a, a ideia é proteger desse tipo de mudanças também. E de fato, né, a... a, a a necessidade de montar uma aplicação mais core, independente de, de um banco, de uma interface gráfica, isso facilita a manutenabilidade da aplicação, a evolução contínua, como o Léo falou, isso soma ao, ao longo do tempo. né Tem o, é um pouco o complemento, da, tem, ele fala muito disso, o Uncle Bob, no Clean Code, mas é válido também para a arquitetura que é as evoluções, né, um código, ele fala de códigos mal escritos, mas arquiteturas também muito acopladas, que não estão bem desenhadas, a evolução disso tende a não ser muito bom. então esse é um ponto de fato relevante para o motivador de, da criação desse conceito tão importante. Vamos lá. A terceira pergunta é sobre como funciona o Clean Architecture, né? Como que é estruturado a responsabilidade das camadas? Como é que funciona, afinal de contas, essa abordagem? Quem responde essa? É, essa parte de como funciona, é, ele também explica em vários. O Uncle Bob explica também em vários capítulos. Né? Ele, ele sempre vai reforçando, né? Qual que é a ideia? E aí eu, eu resumi, né? Trouxe uma uma definição que eu achei que foi o que eu entendi <risos> então eu acho que a gente pode é, exemplificar a arquitetura limpa né, como sendo fluxo de controle de fora para dentro né, de fora para dentro para o core né, que seria a camada de negócio é, são implementados de forma natural, pois eles seguem o mesmo sentido da regra de dependência a gente pode dar até um exemplo né, é, uma camada mais externa sei lá y, né, pode criar um objeto de um tipo mais interno x. Então chamar o um método desse objeto. Então, sempre aquela ideia de fora para dentro, né, que foi o que a gente acabou de comentar sobre os frameworks, os drivers, o as os adapters, né, os interface adapters, né? é mas nesse nessa ideia que funciona, né? Então sempre de fora para dentro, nunca de dentro para fora, né? que é onde a gente fala que a gente começa, é, começa o software pelo código. Né? Né? Não, não, essa não é a ideia. Né? Então, a ideia é sempre de fora para dentro, para atender os requisitos de negócio. A regra de negócio é que estava precisando na verdade, o contrário. Né? É de dentro para fora, a camada mais intermediária seria a segra de negócio né? e as mais externas seriam as políticas de de baixo nível, né, que seriam ah, os detalhes, né, que são as interfaces, é, banco de dados, não sei, é, esse conceito de dentro para fora, para fora, dentro acabou confundindo o é, povo. É, é, que vai, vai, vai <risos> da visão, né, vai da, da é. perspectiva, né, mas é a então... perspectiva dele, a perspectiva que o Léo colocou é a, a parte técnica suporta o negócio, né, então o miolo ali, é a parte mais importante é o negócio né o restante tudo todo é são tipo detalhes que ah. servem para atender né ah, agora que fala... eu tô vendo que eu tô desmutado aqui tá fazendo o mínimo que estou desmutado <risos> a ideia foi essa mesmo Pisani. É, falar que todas as camadas externas né suportam é, o cor que seria o negócio né? Boa. e aí okay, já acho que acho que ficou um pouco confuso porque se a gente Sim. vê lá no, na arquitetura, né, no desenho da arquitetura hexagonal, tem algumas camadas. né? Então a gente tem o núcleo, isso. o core, né, que é o núcleo, e aí tem algumas camadas. Então acho que essa parte que eu falei do core, do núcleo, não ficou tão clara por conta dessas demais camadas. É, exatamente Mas, isso foi o, é. o ponto que... é, Aí tem esse ponto também, é, não somente as próprias camadas né, da, a, da parte de negócio e, e os detalhes, né? Também tem a questão de como que essas camadas se comunicam entre si, né? É, daí o livro comenta bastante sobre cruzar as camadas, né? É, tem... O que, é, que tipo de informações você é, envia da, da área do, da camada de negócios para é, camada de framework, é, banco de dados e vice-versa, né? Então... E tem outro ponto também, é, da questão de explorar esses limites, né? É, como que a gente identifica é, quais são esses é, limites arquiteturais é, que é, você pode até selecionar a, um tipo de tecnologia diferente? Então, é, a, a, a, a arquitetura limpa explora essa questão de camadas com, com os limites, é seguindo princípios também né não é só preparar as camadas também tem segue os princípios do, do solid e e também a segras de dependência só falou tudo aí eu acho que é mais um, um complemento mesmo aí de, disso tudo né o que que ele prega ali na né? de o que ele chama, né, até, né, o de, de, dos Enterprise Business Roles ali, né, que é onde tem o nosso corzinho da, das Entities, a Application Business Roles, né, que é o que vai estar, os Use Cases ali, é, uma camada abaixo ali do, do dos Entities, os Interfaces Adapters, que é um pouquinho do que o Kenji falou aí, e na última camada, que é a primeira, que é onde que você estava dizendo do suporte, que são os nossos frameworks e drivers, né, um pouco desse desenho que ele que ele prega aí também complementando mas acho que foi só mais o um ponto de explicação sua mas é entendível o que que você quis dizer nesse nessa característica aí de né, da, do, do externo para o hotel milo duzent das regras de dependência né legal é, porque assim é, tem teve essa questão dos limites aqui né só que é o que, o que o livro comenta, né? Só para proteger essas regras de negócio, é assim, é assim o, a camada mais externa pode chamar a, a, as informações da camada interna, mas nunca o contrário. Então, é isso que comenta as regras de independência. É isso que queria complementar. A próxima pergunta é, quando não se deve utilizar esse conceito, esse conceito core, né? Quando que a gente não deveria... É, utilizar clean architecture em geral. Quem responde essa? Essa daí é <risos> capiciosa. Eu vi vários vídeos criticando a abordagem do, da arquitetura limpa, né? É, porque ele vai contra aqueles propósitos do YAGNI, que é, é fazer o mais simples né, possível. Eu esqueci o nome. Como que seria essa essa sigla? Mas assim é, é usar simples que isso? É. <risos> Como que era mesmo? Esqueci o nome do... Teu, teu famoso quiz, né? Keep it simple. Keep, é, Keep it simple, isso. <risos> é, mas assim, é, por conta da, da evolução dos frameworks, é, da simplific... é, conforme foi, foi evoluindo, né, os frameworks foram, foram a, cada vez mais atendendo é, mais soluções possíveis, né? É, é, resolvendo mais é, tipos de problemas diferentes, o Spring, por exemplo, foi evoluindo, deixando cada vez mais rápido o desenvolvimento do código, né? Então, uma, um código que levava três, quatro meses, é, leva duas semanas um exemplo assim, né? Por, causa, por conta da, da simplicidade, que antigamente eram é, era usados é, XMLs é bem maçantes, né? Só que assim tem é, aquela armadilha do, dos frameworks, né? Porque tem algumas vezes a gente acaba lidando com os efeitos colaterais, por exemplo do, do o, até o próprio exemplo do Spring Boot, né? Consumir bastante memória e você quer querer usar um, uma arquitetura que realmente tenha um, um consumo mais reduzido de memória, um exemplo, né? E aí acaba a é caída do cavalo se você acaba amarrando muito a um framework. Essa é uma coisa que o próprio é, livro comenta, né? Então, é assim, se você quiser um desenvolvimento rápido que dependa do, dessas modernizações do framework, você não, não impede, porque isso também é uma decisão arquitetural. Uhum. É, também que é, acaba atrapalhando muito é em soluções realmente pequenas, né? É, um simples crude, um cadastro básico. Não sei se tem necessidade de já pensar numa é, arquitetura em camadas modernas. A camada de forma simples vai ter, né? Mas acaba decidindo é, que tipo de limites a gente tem que é, explorar, né? Para é, incluir ou não, né? Ou a gente deixa quieto, só que a gente tem que pesar as consequências de precisar desse, desse limite um dia, né? Então, esse é o ponto. Criticando a abordagem arquitetura limpa por conta da, da modernização dos frameworks. Legal. É, escolher com sabedoria, né? Se, se o projeto é pequeno demais e as outras variáveis também, né? Se a gente tiver ali um, uma equipe, enfim, com a sinergia correta, com tempo para capacitar as pessoas também, né? Afinal de contas, quem vai construir a aplicação são pessoas, são desenvolvedores, não necessariamente eles conhecem e conhecem bem o conceito para estar aplicando, né? Então, senilidade da equipe, eu, eu colocaria aí como uma variável arquitetural <risos> bem importante adicional para a gente considerar, né? É, acho que o que a gente estava falando é do, do IACDEA, you ain't gonna need it, né? o pessoal que faz um over engineering aí nas, nas aplicações torna extremamente complexa, sendo que você precisa de uma coisa rápida, eficiente e simples. né? Então, nem sempre compensa você montar uma linha de produção para fazer um objeto pequeno. né? Se você vai fazer uma, coisas repetidas, um, que vai ter um alcance muito grande, aí eu vejo que há uma grande vantagem. Mas para coisas extremamente simples, né? é aquela história, não, não existe uma bala de prata. Né? Manda lá, Léo. Só complementando aí que o Kenji falou, né, a questão dos frameworks, né, é até um capítulo que o Uncle Bob, ele fala, ele enfatiza essas questões dos frameworks, que a gente sabe que hoje é meio complicado é, desenvolver e não usar um framework, né, mas ele sempre <coughs> deixa uma dica lá que é namore primeiro com o framework, né, depois você vê se vale a pena casar ou não. <risos> e é curioso que muitas das vezes... É, vamos supor que você casou com um framework, e aí esse framework tem algumas atualizações específicas que ele vai totalmente é, fora até dos princípios que você definiu lá atrás para a aplicação ou para aquela solução, né, então é algo que você tem que ficar bem atento aí na hora de escolher um framework, saber se esse framework de fato vai te atender a longo prazo, né? ele vai suportar as evoluções da aplicação. Não case com o framework, né? Namora com ele, entenda primeiro quais são os objetivos dele, se ele vai crescer, se não vai, qual caminho que ele vai seguir. E aí depois você... É... E aí você vê se vale a pena seguir com ele ou não, né? Acho que é mais nesse sentido mesmo. Boa, pessoal. Bom, então a próxima pergunta agora é sobre os pontos fracos. Quais são os principais pontos fracos Dessa abordagem arquitetural, quem responde essa? É, assim, <coughs> pontos fracos, o que eu vejo, né, é que é muito subjetivo, né? Pode ser que eu fale alguma besteira aqui que alguém não concorde, mas tem algumas coisas que o Uncle Bob fala no livro, né, é, a respeito da arquitetura limpa, que, por exemplo, eu, não, eu tenho alguns receios, né, por exemplo, lá. Ah, um ponto fraco que eu percebo é, às vezes, uma demora numa determinada escolha, né? Tipo, ah, eu demorei para tomar essa decisão, eu deixo isso por último. Poxa, mas é algo que, às vezes, tem muitas coisas casadas, né? Você tem algum loquinho com um parceiro na, na companhia ou na consultoria que você está atuando, que é algo que você não vai conseguir fugir daquilo, né? É, então, eu sei que é bem interpretativo, né? entendo também o lado dele de ter colocado isso no livro, mas essa questão de demora nas escolhas, cara, tipo, às vezes ele fala, ah, que banco de dados utilizar. Isso você escolhe por último, mas, cara, é muito subjetivo, porque vai, vai usar o um relacional, vai usar o um não relacional, vai usar um streaming, é um. É um... Você vai ter que usar um, um Kafka da vida aí, um Habit MQ, que vai... É... É, então São decisões assim que eu não sei se você pode demorar para escolher, né? Porque é algo que você sabe que vai impactar o negócio e é aquilo que a gente sempre fala, né? Você errou aí, já era. Tinha que usar um Kafka e você escolheu que ele Cara, acabou o projeto. Né? Ou tinha que usar um Cassandra e você utilizou um post, Gris. Então você meio que destruiu o projeto aí. É, então, o que eu entendo de ponto fraco seria é, essa questão na demora das escolhas, né? Acho que é muito relativo e depende do, de, de qual contexto você está. Bacana. É, eu complementaria dizendo que... É, Demorar para escolher não é exatamente, pelo menos na minha visão, uh, um ponto fraco, né? porque assim praticamente todas as, as, as abordagens de desenvolvimento, né, todos os grandes pensadores aí em relação a influenciadores, né, principalmente em relação a, a práticas de engenharia de software, eles efetivamente pregam para você tentar postergar ao máximo as escolhas técnicas, né, exatamente porque o negócio, ele muda, né, ele vai é, evoluindo, né, mas eu diria que, que em especial, né, quando a gente fala ali de, deixa eu só me pinar aqui, <risos> mas eu diria que em especial quando a gente tem aí um ponto é, principalmente voltado à, à complexidade, né, porque eu, eu diria que esse é o ponto, o, o ponto mais fraco, de qualquer arquitetura mais elaborada. Né? Você eleva a complexidade. São mais camadas. né? Então, automaticamente, é mais tempo de desenvolvimento, né? você vai levar um tempo maior desenvolvendo. A gente está falando da primeira versão. Tá? A gente não está falando da, é, da longevidade da aplicação, nada disso. A gente está falando da, da versão zero. Então, por exemplo, para uma, uma aplicação que é um MVP né? e que você não tem certeza de muitas coisas e talvez você jogue tudo fora, não seja a arquitetura mais adequada. Tá? Exatamente porque é, existem aí fortes possibilidades né, de, de, de ter muitas mudanças, inclusive estrutural, como o Léo colocou. Né? Então acaba virando um ponto fraco é, muito forte essa questão da complexidade que, o, que a abordagem traz para o projeto. Então, para a primeira versão, você vai levar um tempo maior para construir, né? Vai precisar capacitar pessoas, vai precisar ter pessoas capacitadas para, enfim, desenvolver dentro daquela é, dessa abordagem, né? Dessa segmentação de camadas, é mais difícil de engajar as pessoas nesse, porque precisa ter engajamento, né? Se o time não, não comprar a ideia junto, simplesmente falar, <risos> não, goela dao, tem que ser desse jeito, todo mundo vai desenvolver porque eu quero que seja assim, né? A resistência dos desenvolvedores é ser natural. E aí, quando eu tenho a resistência do time técnico, é, enfim, vai precisar de um processo mais apurado de tipo pull request para garantir que, é, que, que está tudo correto, né? De qualquer maneira, vai precisar. Então, a gente tem uma série de variáveis aí que, que elevam, né? Tanto tempo de desenvolvimento quanto também aí a, a complexidade do código como um todo, a quantidade de camadas para testar, para construir, é, depois para evoluir, né? Logicamente, a gente tem vários benefícios, né? Mas esses, a gente está focando só nos, nos pontos fracos. Pelo que a gente tinha até comentado antes, né? Que esse livro, esse arquitetura aí, lembra um conjunto de boas práticas e diretrizes, né? Só que está passível a, a falhas, ainda mais lidando com, com pessoas, né? Então, é o que você tinha comentado antes, né? É, tem a questão da maturidade, senioridade do, do time, é, conseguir é, até absorver esses benefícios que a arquitetura limpa pode trazer para o é, futuro, né? Então, assim, é, se, o, se a arquitetura, a arquitetura limpa foram for feitas por, por pessoas que não consiga absorver corretamente, né? É, Realmente pode ter algum tipo de. Ah, acaba é, fazendo de qualquer jeito, é, é, e aí a, a, a aplicação não sai do jeito que você gostaria, né? você acho que é o principal ponto, do ponto fraco. Perfeito. E tem um pouco da gente adotar a arquitetura limpa para a solução errada, né? Que é o, a, até o gancho da, da questão anterior que você tinha, você tinha comentado antes, né? É, você até fazer uma solução muito bem feita para um canhão para é, matar uma formiga, por exemplo, né? fazer um, um Então tem essa questão de é, é, nem tudo é uma bala de prata, né? Que, que, o, é, que o Regis comentou. A próxima pergunta agora são sobre os pontos fortes, onde a gente ganha. É, em aplicar arquitetura limpa, né? Em aplicar os conceitos que o livro nos traz. Quem responde essa? Ponto forte. Independência, né? Independência de de frameworks, independência de banco de dados. É, acho que é o a principal ponto que, é, que o, o autor enfatiza em vários pontos, em vários capítulos. É, é você desenvolver, focado no negócio né então se tiver e tem essa proteção da é, de possíveis evoluções né também e outro ponto que até acho que acabei não comentando antes é... é como você desenvolve já com essas diretrizes ele fica mais fácil de ser testável né então uma arquitetura independente e testável boa Além o que a gente falou, praticamente tudo, né? <risos> é, e como é uma arquitetura independente, testável, né? Então, a gente facilita muito essa, essa questão aí do, dos desenvolvimentos, dos componentes, né? Só que é o que a gente falou, né? A gente tem que ter uma, é, uma cultura aí, né? Para os devs um comprometimento deles, né, para preservar essa regra de dependência à risca, né, porque a ideia mesmo da, da arquitetura hexagonal, né, é, ela vai nos forçar a criar várias abstra abstrações para alocar é, adaptadores, enfim, sem mexer na aplicação final, né, que é o nosso core, que é o nosso negócio. Então é mais é, nessa linha aí mesmo que eu também vejo de, de ponto positivo, né, e colocando esses adendos aí. Uns pontos bem interessantes aqui para a gente falar, né? É, o próximo aqui é... Quanto que é recomendável, né? Quanto que vale a pena efetivamente utilizarmos? Em que tipo de projeto, é, na visão de vocês, vocês recomendariam que se utilizasse até de olhos fechados ali? Vamos para cima com Clean Architecture, né? Utilizando as práticas e, enfim, em geral a abordagem apresentada pelo livro? Quem responde essa? Cara, Pisani, eu, eu não sei, cara. Não sei então... se dá para a gente arriscar, assim, a nível de... Ah, dá para me usar isso aqui de olhos fechados, cara. Tudo vai depender muito dos, dos seus requisitos de arquitetura, do que você preza para fazer, né? É, o que, que você vai considerar. É, o que, que é mais importante para você? Eu acho que colocar que é algo que a gente pode recomendar de olhos fechados é meio complicado. Não colocaria minha mão no fogo, não. <risos> acho que tudo vai depender do contexto e do cenário que o cliente vai te apresentar ali. Né? É, o Léo falou tudo, aí tudo depende né, do, do contexto. É, o importante aqui, é, na verdade, é... É, se você vai realmente aproveitar esses benefícios né, do, é, do, da arquitetura limpa, né, de você permitir que a aplicação é, passe por mudanças e melhorias de forma mais simplificada. Porque a recomendação, eu acho que é, dá para recomendar em qualquer tipo de projeto, né? É, desde que, principalmente, quanto mais complexo, é, mais recomendável é, é, seria esse tipo de abordagem. Porque... Involve, principalmente aqueles que envolvem muitas integrações ou então a possibilidade de mudança de, de interface. É, a gente pelo menos onde trabalho a gente cria uma um template de projeto já com as premissas do do clean architecture, né, baseado em camadas, só para até ter um direcionamento inicial, né. É assim, o que projetos que até pensando melhor é, seriam projetos novos, né, com, com uma certa é, é, complexidade. Os existentes eles já fica um pouco mais complicado, porque a gente tem que pensar se realmente vale a pena fazer esse tipo de é, até reescrever código, né, para adequar na arquitetura limpa. Então, acho que em projetos existentes eu acho que seria bem mais complexo, a não, a não ser que é, tenha esse investimento para é, readequações do, do, do projeto, né? Acho que projetos novos fica muito mais simples, vai, a gente começar tudo certo, tudo novo, então tem esses pontos aqui, mas é, concordo com o Léo, tudo depende. Se me, se me perguntasse quando eu recomendaria seguir, é, eu diria que na medida do possível sempre, tá? Por quê? É claro que vão ter projetos menores, maiores, mas o um menor ele tende, ele tem um objetivo. Aí entra uma estratégia de MVP, começando pelo pequeno, mas ser E mas tem um plano de evolução. Né? E à medida que a gente não segue alguns desses pilares que o Clean Architecture prega, essas evoluções... Ela, você tem uma construção muito rápida, porém uma evolução lenta. Se você já segue ele de início, é, alguns dos principais, a gente tem um pouquinho mais de demora numa construção, é, porém uma evolução muito maior. Então, nessa linha de raciocínio, eu vejo que faz o sentido. É, é nessa, Nesse ponto, tem muitos outros ali que a gente detalha, né, que, que a gente já falou, mas no, o ganho que a gente tem a longo prazo, é muito tem, tem um ganho muito bom, muita eficiência na produtividade a gente não vai descartar, a gente só evolui. E se a gente não segue, é, muito provavelmente a gente vai estar caindo numa uma arquitetura que vai ser descartável. E aí no momento em que o MVP pode virar um produto de escala, a gente tem que reescrever. Então, é, minha recomendação seria a gente sempre tentar seguir. É claro que existe o, o fato aí, por exemplo, o que a gente colocou, ah, eu pego já um, um legado que já está em evolução, como que eu faço? Então, tô, existem cenários, né? mas a recomendação seria, na medida possível, seguir. É, assim, projetos que eu diria vai de olhos fechados, né? É, se você tem aquele típico projeto onde, é, que acontece muito no mercado, que as pessoas começaram a fazer ali um, um sistema de um MVP, que era para entregar rápido, né? Fazer tudo, de, assim, não de qualquer jeito, né, mas nasceu-se ali com o pensamento de subir logo, a empresa, ela não tinha market fit ainda, ela queria descobrir, né, o que que é o, o market fit dela, e, enfim, de repente fez ali um, uma aplicação com microservices, que eram microservices monolíticos, né, e muitos etc. Aí. É, e aí alguém chegou e falou, não, não, peraí, agora nós vamos fazer Direito, a gente vai, vai, vai fazer tudo bonitinho, vai fazer com as melhores práticas de, de engenharia de software, etc., para termos uma aplicação realmente de alta longevidade, né? atender ali os nossos requisitos de disponibilidade, de volumetria e etc. Né? Quando você tem a oportunidade de fazer um negócio pensado, né? projetar é, bem, né? para fazer realmente uma aplicação bem feita você tem essa premissa já, né, tecnicamente bem feita, é, se você já tem essa premissa, é, é uma excelente oportunidade, tá? Eu juntaria essa premissa com tem um time que vai conseguir me seguir, eu, de repente, como arquiteto, pertenço ali a um time que vai comprar essa ideia e vai junto comigo para a fim de, né, apaixonados ali por qualidade, querer entregar com o máximo de qualidade possível. Se o time não, não está junto com você, já é um, eu tenho uma sinalidade muito baixa, né, isso não necessariamente é um problema, né, mas se tiver sinalidade muito baixa, tem que se ter a possibilidade de capacitar esse time, de treinar esse time, de explicar a responsabilidade, a importância, das camadas e de cada uma das práticas que são é, apresentadas pelo, pelo, pelo material, pelo Uncle Bob, nesse material, tá nesse livro. Então, uma vez que você tem o time comprado ou capacitado para isso, tem tempo para fazer né, direitinho, né? tem outras pessoas ali compradas com, com o quesito de qualidade, um abraço. Né? Principalmente se a aplicação for de alta complexidade e as pessoas estão ali querendo fazer alguma coisa nova e melhor, né? De repente tem um monte de débitos técnicos, vários problemas já reconhecidos. É o momento de você, sim, sugerir arquitetura limpa, sem pensar, tá? Sem pensar muito. <risos> pode, pode ir firme nela, essa é a dica do Pisani aqui, em relação à escolha de usar ou não, né? E em relação ao que os amigos disseram aqui, eu concordo que sempre que possível é legal sim a gente tentar puxar, né? se não tudo, pelo menos parte dos, dos conceitos, as práticas mais importantes, de desacoplamento e por aí vai. Né? É importante sim, é, o, o livro é um livro fantástico, ele traz várias, é, vários conceitos e práticas para você efetivamente fazer uma arquitetura de alta longevidade e muito aderente aos requisitos arquiteturais, sejam eles quais forem. Beleza? A próxima pergunta é, como é que os requisitos arquiteturais podem contribuir né, para a escolha de, de utilizar Clean Architecture? E como é que você consegue utilizar os requisitos arquiteturais ao seu favor ao adotar Clean Architecture? Quem responde essa? Acho que a gente já, te, já chegou até a falar um pouco sobre esse tema aí, né, dos RAs, né? Eu até me lembrei aqui de um capítulo que, se não me engano, acho que foi o que apresentei, que foi o da coesão de componentes. né O que, que é um componente coeso em uma arquitetura? O que, que é um componente congruente em uma arquitetura? ah É um componente que atende às necessidades do cliente. Né? Então, é, como que a gente define se a gente vai optar por mais segurança ou se vai optar por atender o time to market mais rápido, ou se vai optar por escalabilidade, enfim, que também está relacionado ao time to market, né? É, é através dos RAs, né? Então, os RAs ajudam a gente é, nessas escolhas, né? E aí a gente pode colocar aí também esse contexto aí do da arquitetura hexagonal, né? Então, tipo a, ah, quais são os seus requisitos de arquitetura? Baseado nos seus requisitos de arquitetura eu consigo te recomendar para você utilizar a arquitetura hexagonal. Né? Então, é, RA é, é a essência da, da arquitetura, é né? a nossa essência aqui, né? a gente respira isso, né? um bom, a gente sempre fala que um bom arquiteto não é o um cara que fala usa tal coisa, isso é bom, o bom arquiteto é aquele que fala, depende, qual que é o seu cenário, é, foi, foi até o que o Kenji falou, né? Pô, às vezes eu conheço uma ferramenta muito boa, uma ferramenta massa, só que, cara, o cliente, de fato, vai precisar de tudo isso? Né? O que que ele precisa agora? O que que vai atender? Então, por isso que acho que os RAs aí têm grande influência aí nas nossas escolhas e também é, foi como eu comentei, né? Sobre aquela questão de coesão de componentes, que se eu não me engano acho que é o capítulo 13, agora eu não vou lembrar, mas está relacionado aí, de fato, aos RAs. Show de bola! Manda aí, Kenji. Acho que uma das vantagens da, da arquitetura limpa é essa possibilidade de adiar as cores, adiar as decisões, né? Porque a gente é, foca é, na definição do do core né da, a partir das regras de negócio e aí que acontece com os RAs né a, a, a, os RAs a gente pode definir é, quais são esses limites arquiteturais dentro dessa, é, dessa arquitetura para por exemplo é, para a gente até facilitar algum tipo de escolha né então essa vantagem aí de você conseguir adiar essa essa decisão de se você prefere focar mais no desempenho ou na segurança, né? Então, é algo que dá, a arquitetura limpa dá essa flexibilidade, né? É, eu acho que isso que tem a, a relação do, da arquitetura limpa com o RAS. Boa. Bom, então só falando um pouquinho a, a mais aí sobre, sobre esse ponto, né? É, eu, eu sempre insisto muito nesse... É, no tocante a requisitos arquiteturais, né? Eu sempre falo, é importante que você levante os requisitos arquiteturais, né? Identifique os requisitos arquiteturais antes de você começar, na verdade qualquer tipo de, de definição de arquitetura, pelo menos os principais, né? Logicamente você talvez não tenha todos e você vai descobrindo durante o projeto, como o Kingsbem lembrou, né? E também, de novo, quanto mais quanto mais você conseguir adiar as suas decisões Tecnológicas, melhor, claro que é melhor, né? Porque você vai ganhando visibilidade do negócio à medida que você vai desenvolvendo. Mas existem algumas que são é, vitais, né? Se você errar, condena toda, todo o teu projeto, né? E, e vai aí, por exemplo, é, você pode olhar para o modelo de banco de dados, modelo de dados que você vai trabalhar. O tipo de consistência, se vai ser forte, ou fraco, eventual, né? É, é... O modelo que você vai trabalhar, se você ser, por exemplo, com microservices, coreografado, né? na maior parte dos, dos casos, ou orquestrado, né? E, e como é que você chega a essas conclusões? Você pode até ter ali, de repente, embaixo do braço, né? O uso do teorema CAP, por exemplo, para escolher né? o, qual seria o melhor banco de dados. Mas o que te leva às as, as premissas? para você escolher se você vai mais para disponibilidade, tolerância a falhas né? é, e disponibilidade, por exemplo. Né? É, então, o que, o que te faz escolher? Né? Ah, qual das duas letras ali do Teorema CAP é, que você vai escolher? Né? O que, que te faz é a mesma, mesma coisa para qualquer outra decisão. E aí a gente está falando de uma decisão que é praticamente irreversível. Depois que você adotou, pensei em trabalhar com microservices e a maioria tudo coreografado. Você vai projetar toda a aplicação para trabalhar dessa forma. Independente de você aplicar ou não o que você é, aprendeu nesse, nesse livro. Né? E, e é aí que é importante você ter essas informações. Quanto mais informações você tem na mão... Mais capacidade de, de, de fundamentação você tem. E quanto menos informação você tem, mais você vai depender de, de sorte de outros fatores. Né? Ok, o que a gente viu nesse material todo é uma experiência fantástica de muitos anos do autor, que é o Uncle Bob. Né? Muitos anos, ele é muito, tem muito tempo de área, é muito tempo de estrada. E certamente o que ele traz para a gente é, é assim, é top demais. Né? É, é, são coisas, são conceitos que devem sim, sempre serem seguidos. Entretanto, né, a gente tem várias decisões aí no meio que precisam ser tomadas. Tá? E os requisitos arquiteturais ajudam a gente a tomar essas decisões. Inclusive, até mesmo se a gente adota ou não é, a abordagem ou parte da abordagem que nós vimos nesse livro. Bom, como, como penúltima pergunta, né, antes das considerações finais, eu queria abrir para vocês é, falarem brevemente o que vocês acharam da experiência de, de participar do grupo de estudos, é, vocês conseguiram aproveitar algum desses conceitos aí para a vida de vocês, o que, que vocês vão levar aí para os projetos de vocês com a leitura e com toda a experiência de, desse grupo de estudos? Às vezes você lê, às vezes, cara, você nem lembra que você leu. <risos> e essa dinâmica que a gente teve no, no, no Arc Level aqui, de, de fazer essa apresentações, as apresentações dos capítulos, né? Acho que a gente teve um ganho muito grande, porque a gente discutiu cenários, a gente trouxe cenários reais para... É, para discutir, né? Então acho que essas discussões que a gente, que nós trouxemos, né, e essas apresentações que nós fizemos, é, agregou muito, né? E até, <risos> e assim, o que eu achei mais bacana é a aplicabilidade, né? Tipo, ah, o que que você conseguiu aplicar, Léo? Cara, a hora que alguém vai, algum desenvolvedor do meu time vai fazer um desenvolvimento, eu sempre pergunto para ele se está acoplado, se não está, o que que a gente consegue fazer diferente? É, o que, que a gente consegue separar regra de negócio de, de tecnologia, é, não ficar sobrecarregando as classes, né, colocando várias responsabilidades para uma classe. Né? Então, é, foi muito natural essa, trazer essa experiência é, para o dia a dia, para o mundo real, para mim, pelo menos. Eu curti bastante e aproveitei demais. Consegui aplicar também no meu dia a dia, não como desenvolvedor, né, mas como orientador, e assim, e acho que nos dois pontos são válidos, né? Porque você começa a despertar nas pessoas, né? Vontade, cara, já leu esse livro aqui? Lê esse livro aqui que é massa, você nunca mais vai desenvolver da forma que você desenvolve hoje. E eu consegui fazer com que três pessoas lá do meu time <risos> engatassem nesse livro aí já, e o pessoal uhum. tá lendo. É, então, acho que é uma uma das coisas mais bacanas assim que a gente leva, né? Não somente ler o livro, apresentar, discutir, mas o quanto de pessoas a gente consegue impactar também né com esses conceitos. E até um, um dos temas que o Uncle Bob fala, né, que... Se a gente não tiver o time com a gente, se o time não acreditar na gente, se a gente não conseguir trazer o time, cara, não... pode ser a melhor arquitetura do mundo, não vai rolar, a gente não vai conseguir entregar da melhor forma. Com certeza. Boa. Manda lá, Kenji, deixa eu habilitar aqui, peraí. Manda lá. Eu achei o grupo de estudos bem é, bacana, bem colaborativo. É, já conhecia antes né, a Arquitetura Limpa, né não por causa do livro, mas é, mais aplicando mesmo no dia a dia, né que alguns colegas já já aplicavam, eu gostei bastante, já tinha absorvido, mas é, não cheguei a aprofundar tanto assim no, no livro, quanto foi agora no grupo de estudos. né é, Sobre a Arquitetura Limpa, eu já tive a oportunidade de trazer essa esse tipo de abordagem para o time. E eles gostaram bastante, e não só gostaram, como também se se divertiram, né? É, seguindo aquelas é, padrões de ações, né? montando os, os desenhos, né? as visões para o time. É, eles acharam bem mais fácil do que montar do zero, né sem sem nenhuma orientação. Ainda mais que é, os projetos que, que atuei são relativamente complexos, né? Então, teve realmente essa oportunidade de crescimento e a, a gente acabou realmente aproveitando dos benefícios que, o, que a abordagem da arquitetura limpa é, nos traz. É, eu acho que, e, é, falando do grupo de estudos, acabou realmente enriquecendo mais o debate, tem muitas coisas que, é, que eu não sabia, né, que a gente acabou a, a pegando. Do que só saber é, por cima, né? Então a gente é, vê a relação é, do, da arquitetura limpa com, com os RRs que a gente acabou comentando um pouco antes, é, os benefícios, né? A gente acaba explorando um pouco mais sobre essa possibilidade de, de evolução, é, benefícios, os contras, é, foi muito bacana, gostei bastante. É só parabenizando aí o a todos é que participaram muito bom você bastante boa massa demais é, acho que um ponto um ponto muito legal de é, de grupos de estudo como esse né é que durante a, a, enfim os encontros né a gente vê é, mesmo mesmo tendo lido várias vezes esse livro é, é incrível como às vezes ver outras pessoas apresentando e falando do, do é, capítulo a capítulo mesmo sendo coisas que enfim eu já li várias vezes me abre outros horizontes né a gente acaba vendo cases diferentes e foi para mim também né mesmo sendo um, um participante ali do grupo, né, não sendo um apresentador diretamente foi um, foi uma parada muito legal, muito legal mesmo, muito louco assim a, particip... é, a gente sei lá cada cada aula nossa né cada encontro nosso ali, durou ali facilmente mais de uma hora todos né foram mais de 10 encontros todos eles sempre com mais de uma hora e o tempo passou voando né foi muito legal muito legal mesmo é sobre é, essa aplicação prática né do que você estava comentando no, numa questão anterior né é, a gente tinha feito é, até juntando todos os arquitetos é, do, do time onde onde trabalha né e a gente definiu com base na, na arquitetura limpa e boas práticas de é, arquitetura em cebolas. Aí só queria mostrar, não em código, mas um desenho que foi uma contribuição de todo o time de, de arquitetura da empresa onde atua, né? Legal. Censinho. Pode, pode. eu habilito Bom, aqui. Vou Aí. compartilhar aqui a tela. É só um desenho simples aqui, né? É, a gente... É com base em várias discussões, né, em fóruns de arquitetura, é, SINCs, é, teve essa necessidade de padronização da, das aplicações, é, seguindo boas práticas. né. Então, todo o time de arquitetura da Depressão de Atu é, fez essa contribuição, é, seguindo é, o não só o Clean Architecture, como também o, o DDD, né? Domain Driven Design e a gente chegou nesse contexto toda toda aplicação nova que é, que a gente for desenvolver né que na, na verdade é, pelo menos na, na nossa empresa é padronizado usar a linguagem Java né e aí com base nisso a gente define uma estrutura é, para facilitar essa implementação por, por camadas né então é, a gente cria uma camada de negócios business aqui Aí tem o, a entidade daqui né, é aquela parte mais intermediária é, do, é, das regras de negócio, tem ó, os casos de uso que são os services aqui, né? E aí é, é, e quem usa mesmo são as camadas mais externas, né, que, que são os detalhes. É, pode ser banco de dados aqui, que é a camada de persistência, é... Pode ser algum tipo de serviço interno, externo, é, algum alguma fila, e é, é A escola com uma camada de fachada aqui, né? pode ser hash, é, graphql. É, esse tipo de é, decisões a gente foca aqui primeiro no desenvolvimento da camada interna, né? focando na regra de negócio para a gente escolher que tipo de abordagem tecnológica a gente pode selecionar. E aí tem os DTOs que é essa é, parte que a gente comentou so, muito sobre como cruzar as camadas. As, é, como cruzar os limites, né? Então, assim, é, é, tem, a, tem a questão de respeitar também as regras de dependência. Então, tudo isso foi com base da arquitetura limpa. E, e trouxe bastante benefício, todo mundo gostou bastante. Não precisa se preocupar muito com... É, como começar né a aplicação a gente já deixa o template já pré-definido né aí tem algumas é, outras camadas externas para a gente disponibilizar por exemplo alguma camada de segurança ou configuração é são informações que a gente é, foi de forma colaborativa mas a essência é a parte mais conceitual né que é aproveita dos benefícios boa Show de bola, show de bola, muito bom. É, eu gostaria de abrir para vocês agora, né, as, as considerações sinais, né, se, se enfim, uh, algum ponto adicional, algum é, estudo de casa, como o Kenji acabou de trazer, né, alguma, é, enfim, fiquem à vontade aí para pra, as últimas considerações em relação... A, a tudo todo todo esse trabalho que nós fizemos juntos aí né todo esse estudo que nós nós fizemos Fiquem à vontade acho que acho que a gente até comentou tudo aí de consideração final gostei muito do desenho do Kings né bem bacana aí é para estrutura do software ele mostra aí ele usou padrão padrões de projeto lá do GoF né usou facade ali é, ele mostrou aquele desenho tangibilizou bem a questão de, de limites, né? Que também é algo que a gente estudou bastante no no livro. Né? Eu gostei bastante aí, Kenji, da apresentação e cara, assim, muito agregador mesmo esse grupo de estudos aqui. E assim, acho que foi o mais rápido que eu já li um livro e, e entendi tudo que estava no livro <risos> e tangibilizei. Assim, foi um, um ganho muito grande, né? Muito legal mesmo. Boa! Alguém mais gostaria de... Manda lá, Kenji, deixa eu habilitar aqui para você. Achei que você já estava desmutado. Ah, não estava desmutado aqui, mas... É só para cumprimentar, né? esse desenho é, não é bem meu, né? Foi uma um, um trabalho colaborativo entre o é, um grupo de arquitetos que, que trabalham né, junto, é, mas realmente ajuda bastante o dia a dia sobre a leitura do livro é, é teve várias vezes que eu tive realmente bastante dificuldade de, de até absorver os pontos né eu tive que porque o que eu, eu achei um pouco complicado é que tem é por ser um livro bem curto né não tem tantos é, detalhes né? exemplos ele é bem direto ao ponto é, e alguns é, alguns capítulos por exemplo aquele capítulo do joguinho lá ele fala de um exemplo só do joguinho, o último capítulo também fala um exemplo, né? Mas a parte conceitual é tem dois cap é, um capítulo de duas páginas, é, então é, não é tão simples assim é, para você absorver o conceito, né? E no grupo de estudos é, você acaba explorando um pouco mais sobre esses conceitos que o, que o livro traz. É, vários momentos eu falei, esse ponto eu não concordo, só que aí o... É, outros colegas ainda é, do grupo acabaram corrigindo. Não, não, não, não é bem assim. O, o autor quis que dizer é, que vai dessa linha, por exemplo. É um, um exemplo aí, né? Então, a gente acaba é, complementando, enriquecendo, né? Isso que é muito bacana. Então, eu acho que vai mais a fundo. É, parabéns aí a todos. Boa. Bom, pessoal, então, para a gente fechar aqui, né? É, eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos, é, foi o grupo de estudos mais top que eu já participei, mais top mesmo, é, eu já participei de vários, né, e esse aqui foi muito legal, porque a gente pegou um conteúdo que eu já tinha lido várias vezes, né, e me forçou a ler novamente, né, eu, eu li pela primeira vez em português esse livro, é, tem alguns, alguns pontos ali que a gente coçou um pouquinho a cabeça em relação à tradução, e, enfim, mas foi, foi uma experiência muito legal, muito enriquecedora para mim também. E de coração, obrigado pela participação de todos. Legal, Arki, esse conteúdo fez sentido para você? Se fez, não esquece de deixar um joinha para ajudar a gente a desenvolver mais e mais o nosso canal, que nesse momento está chegando a marca dos 7 mil inscritos. Obrigado de coração, Arki. Até a próxima.